Bom gente, hoje eu vou falar um pouco sobre a compostagem que eu faço aqui no sítio. Foi passado pra gente pela, pelo cenário, veio os agrônomos aqui, os técnicos. Agora nós estamos tá com a visita de outro técnico que é muito bom. E, então ele sempre tá pegando os, os conselhos dele né, pra fazer um biofertilizante, para fazer compostagem, pra fazer um M. Então a gente vai. Hoje eu vou fazer aqui. Só que assim, eu não tenho tudo. Tudo que eu preciso para fazer. Vou, vou começar a fazer. Vou mostrar para vocês como que eu vou montando Não tem segredo de montar Aqui já estava tá começando Só que aqui eu não tenho esterco né? Eu preciso de esterco Tenho que ter esterco para montar Entendeu? Preciso ter esterco Pra ver que aqui já deu uma Olha, ó. começou a apodrecer já Mas sem esterco, sem esterco. Eu preciso de um pouco mais de esterco aqui Eu vou pegar hoje Um pouco de esterco vou colocar e para fazer essa compostagem não precisa de assim é uma forma claro cada lugar tem uma forma de fazer compostagem Ixi, eu tenho várias receitas essa aqui eu achei mais simples que eu não tenho muito segredo você pode usar de tudo tudo que tem na horta é, tem tem é, casca de deixamos aqui meu Deus do céu casca de coloral Capim, gente, folha de alface é, Vou trazer folha triturada Você pode usar, não precisa ter aquela forma Igual tem muita compostagem A está aqui no meio, pelo amor de Deus Não tem segredo, vou fazer isso aqui eu Vou mexer misturado vou trazer mais cor para fora colocar cinza você tem cinza põe cinza borra de café entendeu então tem muita coisa para fazer bom gente então ó, vocês não precisar esse açúcar orgânico aqui, ó, mas pode substituir também, se você tiver cana, tritura cana, entendeu? Põe cana, sai mais barato. Se você for comprar o açúcar mascavo, hoje é 16 real Esse é mais barato um pouquinho, ó, acho que é R$4,00 e pouco. Que é o orgânico, o outro deve ser o demerado, uma coisa assim que chama. Acho que é uns um R$6,00, não tenho certeza agora não lembro. Falei, você pode. Gente, não repara, eu tô sozinho. É, tá ruim, eu vou ter que levar, buscar. É que tinha que estar pelo menos três. Entendeu? Aqui é a fórmula. A fórmula é. Não repara, não, que eu tô tudo. Eu tô trabalhando, gente. Eu tô fazendo vídeo aqui, mas tô tudo virado no um sedem. Aqui é a fórmula M. Entendeu? Vou usar também. Esse aqui é outro produto que eu vou usar Que você também pode jogar aí dentro Que aqui tem leite, soro de leite, cinza, não tem problema Vou acabar com isso aqui A cinza Pode usar Uma coisa barata, que tem muito nitrogênio também Eu já fiz vídeo falando Isso aqui tem, tem muita coisa o pó, de, o pó de café, nós vamos usar também Então nós vamos fazer o A gente vai montar um sanduíche Nós vamos Espalhando, colocando, espalhando. Primeiramente eu vou colocar cinza. Eu tenho que usar esse balde aqui, colocar a água colocar o, o a fórmula M. Então a cinza aqui ó, vou ter que colocar em outro lugar. Coisa assim, veja. Eu vou fazer isso aqui, ó. Talvez não tá dando para ver legal. Deixa eu dar uma gada ali. Virar mais. Joga só uma camada Joga uma camada de, de, de café também café, tem bastante, esse produto aqui, vou jogar ele que eu tenho muito tempo não estou usando, tem muita coisa feita, então vou jogar, aquele aqui é o soro de leite com cinza, é um biofertilizante, então vou jogar também, não tem problema vai só ajudar. fazer a fórmula M gente, não é, não é difícil fazer todo mundo sabe que é feito de arroz arroz cru tem vários vídeos, você procurar aí vocês vão achar vários vídeos ensinando a fazer a fórmula M, você vai na mata, capturar os micro-organismos vivos aí depois que você cap captura, você vai fazer isso aqui vai, vai virar aqui, ó, isso aqui ó, os micro-organismos vivos, isso aqui ó. então eu preciso do açúcar para ativar, deixar ativo né? é... Para poder ajudar aqui a nossa compostagem a entrar em decomposição mais rápido, claro, não tem dá para fazer o segredo maior, gente. É sempre molhar, colocar esterco também, né? A hora que esfriar, você percebeu que esfriou a sua compostagem Põe esterco. Aqui, meu problema é o seguinte: tá muito caro o esterco. Agora não deu para comprar aqui. Tá saindo a média hoje. Um caminhão de, de 45. 6 toneladas, não lembro agora Sendo uns 500 a 600 reais Então, é, temos tem, Só que assim, é, pegou uma época meio ruim para nós, não deu pra me comprar Mas vou se virar o que eu tenho aqui Eu vou pegar uns esterco um pouco do, do galinheiro Vou pegar um pouco de esterco de, de porco Que eu não gosto, mas como compostar, Vocês podem usar, porque vai ter um processo De 3 3 a 4 meses, quer dizer ele Vai entrar em decomposição, vai virar uma compostagem Ótima para nossas hortaliças Voltando aqui gente, tô trazendo para vocês aqui ó, folha aqui, está triturada, você pode colocar também para fazer a compostagem, isso aqui é fácil, isso é fácil de ganhar isso aqui, isso aqui nem é ganhamos, não foi comprado, você vai na prefeitura, Eles doam, dou esse aqui, trai o caminhão, um caminhão grande, então vocês vão jogando, vão jogando. Fazer água, vou dar uma molhada. Fazer a mangueira aqui para molhar. molhando vai monta um, um tanto de pilha você montou aqui molha monta outra e vai molhando eu é, estou sozinho com uma dificuldade com a rua de fazer o vídeo mas agora tem que molhar bastante toda a camada molha bem Mato verde, somente mato verde Qualquer tipo de mato verde que podem colocar Principalmente o mato da própria horta mesmo Vocês podem colocar o mato da própria horta Não tem problema Qualquer tipo de mato Braquiária, coloião Coloião é cada rama grossa, mas é ruim Mas braquiária sem problema nenhum e Mais uma Depois que você montar tudo aqui Sempre você vai molhar, molhar todo dia, cada 15 dias vocês tem que revirar essa, essa, essa pilha da composteira aqui. E sempre olhar se ela está fria. olha eu não tenho esterco, eu tenho pouco esterco, vou ter que arrumar esterco. Sempre você vê, se ela estiver quente, sinal que ela está tendo nitrogênio, ela está tá legal. Agora se estiver fria, esterco e água. Cada 15 dias continua virando. Vamos lá. Começou a vazar aqui, é que eu tô sozinho, dá pra eu mostrar pra vocês. Começou a vazar, vocês desliga. Vamos desligar a água aqui e fazer mais ainda. Colocar mais, tá pequeno ainda. Vamos fazer agora usar a fórmula M, que é aqui da garrafa. Gente, eu vou usar tudo, mas sim, não tenha necessidade de vocês. É um litro, tá? Eu vou usar os dois litros aqui. Eu vou fazer outra receita, depois eu vou buscar. Buscar o, os micro-organismos micro na mata, então eu vou usar tudo. E assim, quando você fazer, se tiver cheiro de podre, você perdeu a, você perdeu a sua Fórmula M, tá? tem que fazer outra. Esse aqui tem um cheiro cítrico, acho que é de pau, né? Um cheiro gostoso, velho. Né? Nossa, a porca tá solta, cara. Ontem eu perdi todas as minhas verduras aqui, ó. Ela comeu tudo em alface. Mas foi a grande, não foi pequeno. Aí. Sai, Anitta né? O que nós vamos fazer? vamos é jogar. É, tem bastante. Bastante aqui, é isso que vocês vão fazer, perdão, gente. Eu esqueci de colocar o açúcar. Ainda bem que tem bastante. Aí não adianta hein? mexer bem. De novo. Tanta coisa eu acabei. Acaba esquecendo o principal: tem que colocar o açúcar para ativar os micro-organismos. Fazer mais, pode café de novo. Eu tenho bastante. Vou dar mais cinza, gente. Não repara, eu não tenho todos os produtos. Entendeu? Eu estou fazendo porque a gente é meio teimoso Mas precisaria ter bastante esterco pelo menos um saco esterco por vez fazendo para não começar a fazer senão não faz se não colocar a mão e começar a fazer você vai deixando para amanhã e nunca faz beleza agora eu vou pegar esterco vou ver se eu consigo um pouco de esterco aqui para fazer essa pilhagem Bora agora gente, vou jogar o esterco agora Eu pisquei o esterco Vou ajeitada mais na câmera aqui Vou jogar o esterco para vocês verem aqui Isso tem que fazer Como eu já falei, eu não tenho esterco suficiente Mas toda a camada Mais, mais, mato, qualquer outra coisa aí, para colocar aqui no meio. Vou colocar, vamos colocando, vamos fazer um sanduíche, vamos aumentando isso aí, jogando água. Importante, eu vou ficar falando sempre, vocês não esquecer, sempre, todo dia molhar, todo dia molhar. Em 15 dias sempre é, revirar. Não tem segredo. Com três meses você já tem uma compostagem aí, você vai poder substituir o adubo. 20, 0,20, você vai ter um bom, um bom adubo de De cobertura aí O, o, o modo de usar Sempre se usar esse Eu uso a média de 3kg por metro quadrado Às vezes 4, e é ótimo, gente Já tive boa experiência pelo no primeiro ano que eu usei Eu já vi diferença Eu plantei berinjela, até que eu, eu passei pro agrônico Ele veio aqui, quando né, conversando E eu senti diferença Sem usar, usar o adubo Aguenta aí, gente Vamos para mais outra camada, gente. Vamos Fazer mais uma camada de rola de mato. Só falei para vocês aí, ó. Não importa. O mato que vocês têm no sítio. Essa receita não tem tanta exigência. Mas é que vocês têm aí. Não é igual a receita, tem umas receitas que aí, aquela padronizada, né? Ah, tem que isso, isso, não. Isso aqui é que você tem no, no, no sítio. Tô fazendo isso aqui, ó. Sempre espalhando. Vou coloca... Jogar um pouco de esterco agora. Fazer, não tem, não... Não tem, gente. O que eu tô fazendo. O que eu tenho aqui no sítio. Uh, o rapaz ganhou um choque forte ali agora. O cara da mãe. As Nazaré ah, escapou, cobrindo tudo a minha alface. Esterco, não importa. Pode ser esterco de galinha, esterco de porco. Terco de vaca, cavalo O que você tiver no sítio Vocês usam aí Eu tinha mais de galinha Mas eu andei usando Fazer um fertilizante Tá na frente, tá até nos tambor. Então agora eu não tenho não esquecer eu vou passar para você ou deixar na descrição é, os o material mais fácil assim para decomposição porque não adianta tem gente que coloca pode serra pode de serra, de serra demorar uma eternidade para entrar em decomposição para virar compostagem então é sempre escolher material que entra em decomposição mais rápido né tipo folhas folhas são bem rápidas eu vou pegar agora folha verde mas vou pegar da, da folha verde que eu tenho. Que eu não tenho mata. Hoje está na seca, danada aqui. Todo mundo sabe. Está seca. Vou pegar a folha verde. Também tem nitrogênio. Vou picar as folhas verdes de bananeira. Gente, pode ser o tronco, pode ser tudo. Ó, todo mundo sabe a bananeira. Tem potássio até no caule É ótimo. Dá para fazer também nos biofertilizantes, nos, nos líquidos. Igual eu tenho aqui. ó Você Entendeu? Dá para fazer isso aqui. Dá para colocar também. Você pode colocar folha. Folha de mamona Vou pegar folha de, de, de mamona também Colocar porque a mamona também é ótima Então gente A criatividade é sua Você faz seu, a sua compostagem Claro Quanto mais você deixar Essa compostagem revirando ela Melhor ela vai ficar Vai chegar uma hora que você vai poder vai Ficar só aquele pozinho preto você pode coar, você pode fazer... Misturar no, no substrato, fazer como substrato Colocar nas suas plantas, colocar na horta Sempre mantém aquela média de 3kg a 4kg Até 5kg você pode colocar um metro quadrado Vai ter um... Vocês não precisar usar adubo, mais nada, gente Vou jogar os verdes agora, gente Não tem muita coisa aqui, mas assim Você já tem a noção Eu vou fazer isso aqui, ó estiver aí não tem segredo Você pode jogar à vontade vamos fazendo a pilha vou trazer mais uma de, de, de, de triturado de, de árvore folha tudo junto vou trazer vou fazer outra camada molhar e, e vamos, eu vou aumentando devagar aí, Sem sem sem crise, agora vamos moer de novo, gente. Santiago água. Só pra vocês, vocês não acreditam. Eu fiz um. Não tem nada a ver o que eu tô falando, né, Mas é assim: eu fiz um vídeo sobre um. Um que apareceu em casa. Já é a, segunda, a terceira vez que ele aparece. O traço dele vai embora. É a semana passada que esse vídeo aí. Tratei dele, dei laranja, hoje tá lascado hoje não tem laranja em casa, tem só cenoura, tomate. Aí eu tratei dele e foi embora. Até falei pra minha mãe, eu queria que ele ficasse em casa, né, porque eu acho tão bonito. Foi bom, eu hoje agora, desci ali de embaixo pra ligar a bomba, ele voltou de novo. Vamos ver até quantos dias vai ficar aí. vou mostrar pra vocês. Gente, voltando ao assunto aqui, não tem nada a ver com o gelbutinho, a gente tá falando sobre compostagem aqui. Vai ser um vídeo comprido, gente. Vou falar, tem muita coisa. Eu queria, eu queria passar para vocês as porcentagens de cada material é, que entra mais rápido em decomposição. Então você tem que escolher o material mais fácil. Entendeu? Braqueária, porra de café. tudo, tudo tem uma, uma porcentagem que você pode colocar. Então qualquer coisa demora aí muito tempo para fazer a decomposição. Aí não vai adiantar nada. Então gente, a, a água aqui que gente está fazendo tem bastante água e voltar a escorrer novamente, ficar mesmo, não tenha dó de água. A fecaçoe agora está faltando água no planeta e retrovendo a água aqui. Né? É uma boa ação, né gente? Você começa fazer um adubo natural, né, com para desenvolver nossas plantas. Sem a gente precisar usar adubo químico, precisar usar adubo químico, tem muita coisa tóxica aí gente nem a gente está usando. Ali a Anitta está solta novamente. Vou soltar ela no momento. Então o segredo fazer isso aqui, gente. O segredo maior é a paciência, gente. Eu não repara, eu estou mexendo com terra, mexendo com coisa, eu estou sujo. Mas eu não vou me... tomar um banho e fazer, mexer com terra para fazer um vídeo falando de compostagem. Eu... É Aqui a realidade minha é essa aqui mesmo. Gente. Pronto, ó, já está vazando aqui. Assim. Vou desligar a bomba. Acontece um acidente aqui Vou mostrar pra vocês, ó Encharcou bem, ó Não sei se tá dando pra ver Tá bem encharcado bem, Jogando a Fórmula M de novo, ó. Eu com o rapaz aqui, que até a que veio deu assistência dessa vez, agora foi o Juliano, o nome dele esqueci o nome agora O outro que dava assistência aqui era o Renato, agora mudou, ele falou que não precisa, se você pegar o açúcar, quem tem triturador, tritura a cana e vai fazendo as camadas, a mesma coisa, diz que não tem, não tem necessidade Então cada vez melhora ainda, mais ainda, a, a nossa compostagem, uma coisa simples, e temos que ter paciência, porque demora colocar mais vou pegar mais esterco colocar mais em cima então eu vou, eu vou encerrar o vídeo aqui agora eu acho que deu para todo mundo entender como faz uma compostagem não tem segredo é, qualquer dúvida qualquer dúvida vocês deixam no comentário eu, mas na descrição eu vou eu vou ver se eu acho meu eu tenho uma cartilha que eu ganhei do Senar tem uma lista uma lista dos melhores produtos para fazer decomposição mais rápido então eu vou deixar na descrição para vocês lá e eu peço para vocês, gente, não esqueça de, se você for novo, chegou agora, se inscreva no canal, porque no meu canal assim, eu vou trazer alguma novidade para vocês, uma compostagem, é um inseticida, é uma planta medicinal, é um chá diferente, então, eu sempre estou trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para você sempre estiver a par das, das minhas, dos meus conteúdos para vocês aí, beleza? Até outro dia, fica todo mundo com Deus, e vamos fazer compostagem... E reduzir adubo e economizar dinheiro para os pequenos agricultores. Até outro dia, gente.